Tem um atleta aqui de Três Lagoas, né, que ele é, está de malas prontas aí para o Chile, viu, gente? É um jovem, o Thomas Rui, que vai competir é, na Pan no Pan-Americano, viu? O Israel Espíndola tem uns detalhes para gente. Vamos acompanhar. E o nosso atleta de Karatê, medalhista de ouro, conseguiu conquistar a medalha de prata e com isso está de partida para o Chile. tô falando com o Thomas Hill. Thomas Hill, sul-americano, medalha de prata e agora vem o Chile. Isso mesmo. Agora pegar firme, forte, com mais força ainda para ir para o Pan-Americano lá no Chile e tentar conseguir a medalha de ouro, que é meu sonho. E é isso. Agora, Thomas, você participou do Sul-Americano, conseguiu a medalha de prata no Catar. O que, que faltou para vir a medalha de ouro? Olha, foi, eu perdi por três décimos, é né? muito pouco, é, mas assim, eu desequilibrei numa partezinha assim, e que eu estava muito nervoso, porque era meu primeiro campeonato sul-americano, mas agora para o Pan-Americano eu vou estar tá mais tranquilo, treinar mais, que vai ser em agosto, e vai ser muito melhor. Você está treinando todos os dias, focado para essa prova? Muito focado, que é meu sonho. Estou treinando to todos os dias e é isso. Bom, você participa de duas modalidades, é o Catar e também o combate. É, o combate eu, não, eu perdi para um, é, um menino da Colômbia. Mas é, é assim, né? Mas pelo menos eu vou lá para o Chile representar o Brasil no Catar. Tá certo, Thomas. Boa sorte. Então, tá aí em agosto. O Thomas Rio, que é aqui de Três Lagoas, vai para o Pan-Americano no Chile disputar aí e trazer para nós aí, quem sabe, a medalha de ouro. Volta aos estúdios.